Eu vim aqui das caras exatamente para poder compartilhar com vocês. A, a ideia do canal era para ser um canal Dark, porque eu não queria aparecer, porque eu não sei gravar vídeo, porque eu tô começando agora e eu não gosto de aparecer, beleza? Exatamente porque eu tô indignado, porque a minha história de vida é uma história de batalha, é uma história de luta. Só para vocês ter a ideia, terem ideia, eu vim da roça. Meus pais nasceram, eu nasci na roça. Eu nasci roçando Juquira, que chama aqui no Pará, beleza? O meu primeiro emprego, só para vocês terem uma ideia, o meu primeiro emprego foi numa empresa de colheita de coco, chamada Só Coco, acho que todo mundo conhece a Só Coco S.A. Eu fui como colhedor, mas antes, pessoal, eu trabalhava na roça exatamente para comprar materiais, escolar para os meus irmãos também. Então, na minhas férias eu ia para uma empresa chamada Agropalma, uma empresa terceirizada que já tô lembro até hoje o nome da empresa era a WS. Então eu ia roçar jukira lá nos pés do dendê, quem conhece dendê, depois eu vou mostrar um vídeo, tá? Eu ia roçar a juquira exatamente para ganhar em média e menos de um salário mínimo no período das férias para me comprar o material escolar para mim e para meus irmãos na época. Beleza? Então, muitas pessoas não acreditaram em mim, até hoje não acreditam. Pessoal, então vou compartilhar com vocês aqui como é que eu faço meus vídeos, tá? Então, eu não tenho estrutura nenhuma, mas eu tô aqui na batalha. Então, observem como eu faço meus vídeos. Primeiramente, observe que eu uso essa caixa aqui para colocar como suporte, que é um quartozinho, aqui é um quartozinho da bagunça que chama, né? Aqui eu tenho a caixa de som, que é para ter o plano de fundo, a música que tá tocando aí no fundo, beleza? Aqui eu tenho meu computador para editar meus vídeos. E aqui eu tenho exatamente essa caixa para gravar do celular Aí o que é que eu faço? Eu, eu coloco o celular aqui na caixa Observa só como é que o celular fica Aí eu, eu sintonizo lá no espelho para ver se tá bacana Depois eu tiro o espelho e faço o vídeo, beleza? Então pessoal, eu estou determinado a vencer A ter uma renda aqui da, através da internet porque a minha história é uma história exatamente de luta, e eu vou trazer mais vídeo para vocês aqui no canal, exatamente